Seria um mundo perfeito se nós não fôssemos bombardeados a todo tempo por uma série de convenções e padrões que a sociedade ou mesmo o mercado da moda impõe para a gente. Olá, eu sou Marcela Damaso, consultora de imagem e estilo e estou de volta. E vou pedir algumas coisinhas para vocês antes de começar o vídeo. Para me curtir nas redes sociais, seja no Facebook. Instagram ou Pinterest é o arroba Damaso. E você também pode se inscrever aqui no canal Deixe seu like e tudo certo Bom, assim como eu acabei de falar, né, a gente é bombardeado sempre, a todo instante, a cada segundo Por padrões de belezas inalcançáveis Por convenções, achismo Tem tanto achismo no, no mundo da moda Ah, tem que ser assim, tem que fazer isso Por quê? Ah, porque eu acho que fica melhor o que eu acho, o que você acha, são coisas completamente diferentes. E várias mulheres se sentem feias, porque estão atrás de uma perfeição da qual não existe. Não existe aquela perfeição, não existe aquele rosto sem nenhuma espinha, sem nada liso. Não tem. Se a gente vê o Photoshop, o antes e o depois, é incrível. Se você não conseguiu ver ainda isso, procura no Google que tem. Tem muitos, aqui no YouTube mesmo deve ter, muitos casos que, de revista, como é feito o procedimento, né, de, de Photoshop e como as mulheres ficam depois. É bem interessante e pode te ajudar a não ficar bitolada numa perfeição inexistente. E o que eu mais vejo são mulheres que se escondem por conta do Instagram. Olha só, aquela rede social que todo mundo é feliz, todo mundo tá viajando, todo mundo tá na Europa, todo mundo tem a vida perfeita. E aí você olha pra tua, você tá lá na cama, de pijama, com preguiça de levantar e fazer o café, que aquela blogueira já tomou às sete da manhã e já postou. Você se olha, nem escova o dente ainda e fala, caramba, eu queria ser daquele jeito. Só que para ser daquele jeito, você tem que viver uma vida completamente diferente. Os criadores de conteúdo, eles, eles fazem isso por um motivo, é a profissão deles. E outra, se a gente falar de, de pessoas que não são criadoras de conteúdo, uma amiga, ou até mesmo você, você não posta tudo né, do seu dia. Você não vai postar que você acordou e está toda descabelada. Não, você levanta, se arruma, escova o dente se maquia, no cabelo, aí você tira uma foto. Então, tudo aquilo que tá no Instagram, em rede social, são aquilo que as pessoas escolheram colocar. Mesmo porque aí tem aquela quantidade absurda de filtros que as mulheres vão pondo, homens também vão colocando que você até perde né, a característica da pessoa de tanto filtro que ela coloca. E eu quis trazer esse, esse assunto de por que você não consegue Ficar bem vestida todos os dias? Porque muitas mulheres têm uma insegurança. De ir para o trabalho, ou encontrar com as amigas. E é necessário entender o porquê disso tudo. Porque tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Você não gosta de sair arrumada para o trabalho? Aposto, que não é isso. E a gente vai descobrir, a gente vai acabar. Até o final desse vídeo você vai entender. Quando a gente fala em ocasiões especiais, festa de 15 anos. Casamento, batizado, formatura, qualquer evento assim que precisa muitas vezes, nem todas, de um dress code mais, mais alinhado, mais sofisticado. Vai pedir um vestido com pedraria, ou sabe, um vestido mais arrumado, longo, ou um cabelo super bem feito, impecável. Aí você vai até na maquiadora. Fazer uma maquiagem profissional, porque você se arruma, você se preocupa com aquele dia. E não tem nada de errado com isso. Eu acho até louvável as pessoas que fazem isso, porque, principalmente em casamento, a noiva pensou em tudo. No menu do jantar, na cor da toalha da mesa. Ela escolheu o bolo, o vestido, o buquê, e ela deixou tudo aquilo super aconchegante pra você. Aí você me pega e vai de calça jeans. Não é uma coisa estranha? Parece que você nem se importou com a pessoa. Você nem se importou se era um evento legal, bacana, você nem se preocupou em saber, que eu sei que tem muitos casamentos que acontecem que as pessoas não colocam dress code, mas você nem procurou saber, você foi calça jeans e pá! E o mais legal é que nisso tudo vira até um desfile de moda, né? É incrível! Porque todo mundo tá lá com aquele vestidão, com aquele de pedraria, coque banana, Aquelas maquiagens maravilhosas, joias, e aí parece meio que tem... Não uma competição, né? A competição eu acho ruim. Mas um desfile mesmo, você vê muita mulher muito bem arrumada. Até você olha e fala, caramba, é a fulana? Como tá diferente? E aí eu te pergunto, qual o problema? Por quê? Você não capricha dessa mesma forma? Não com a mesma roupa, tá gente? Não que você vá trabalhar com vestido de pedraria, tá? Vamos ser coerentes também. Mas você pode sim se arrumar bem, muito bem, e ter esse cuidado para ir ao trabalho. Não que você vá ao cabeleireiro, à maquiadora, fazer coisas né, para um casamento, não é nada disso. Mas se você se sente bonita usando um rímel, passa o um rímel. Se você acha lindo um batom vermelho, passe o batom vermelho. Quer deixar um pouco de lado a calça jeans? Use um vestido. Algumas mulheres se comparam com mulheres que estão na mídia, que estão na TV, que são personalidades. E elas se encaixam normalmente nesse padrão de beleza. Né? Aquele padrão de beleza perfeito de revista, de televisão, que é tudo bem maquiado, né? Enfim, quando isso acontece... Você começa a se distanciar do seu estilo. Você se distancia do seu estilo próprio para caber em outro. Aí você compra a mesma roupa da atriz. Sabe aquela roupa que não tem nada a ver com você? Nada a ver com o seu estilo, com o seu lifestyle. E aí o que, que vai acontecer? Você vai se sentir desconfortável com aquele look, Porque não tem nada a ver com você. Eu já vi muita gente assim, no trabalho, que capricha assim na roupa o sapato, mas não tem nada a ver com ela. Você olha para a pessoa e fala por que ela está caracterizada. Para quê? Na atriz ficou de um jeito, em você ficou de um jeito completamente diferente. Não que o resultado indesejado, trazido por essas peças, por esse look dessa atriz ou de uma cantora, esteja ligado ao fato de você ser muito magra ou você ser gorda, muito alta, muito baixa, mid-size, isso não tem nada a ver com o corpo, isso tem a ver com o estilo. Eu tenho certeza que você começa a se sentir mal, principalmente se você tá no trabalho, que assim, é um lugar que não, você não pode sair para trocar de roupa, né? Você tem que ficar lá, porque senão você falta no trabalho, não tem lógica nenhuma. E aí você fica com vergonha, fica se sentindo mal o dia inteiro, morrendo de, morrendo de pressa, sabe? para chegar logo em casa e tirar aquela roupa. Por quê? Provavelmente porque você se sente uma impostora. Quando você não abraça aquele, aquela peça, ela não te veste bem, você fica incomodada, é como se realmente você pega o estilo da outra pessoa e coloca no teu. Às vezes é o mesmo estilo. Quando são estilos muito diferentes, acontece isso. Você se sente uma impostora, você acha que você é, não tá tão legal quanto a, a pessoa que você copiou, eu vou falar copiar assim, mas não de um, de um modo pejorativo se inspirou, tá? e isso é muito ruim, a gente fica remoendo isso, e aí volta sempre com aquele uniforme que normalmente é brusinha calça jeans e uma sapatilha ou um tênis, eu vou contar uma história pra vocês entenderem, eu sou baixinha, eu tenho 165 metro eu nunca tive um corpão desses, dessas mulheres que que malham, nada disso, eu sempre fui muito, muito malinha. Agora que eu dei uma meu para vocês entenderem, eu era assim, seca. E eu queria, nossa, eu passei muito tempo da minha adolescência e da minha fase adulta, né, jovem, de faculdade, querendo ser uma mulher mais alta e com corpão. E aí o que eu fazia? Ao invés de fazer o certo, que era usar salto, para ficar mais alta, porque não tem cirurgia para você ficar mais alta, certo? E malhar, treinar, comer direito para ficar com o corpo que eu desejava, eu fazia o contrário. Eu colocava as peças assim, bem decotadas. Eu comprava, né? Peças bem decotadas. Muita fenda na saia. Coisas assim, muito justas, exuberantes, que não tem nada a ver comigo. E quando eu saio de casa desse jeito, era muito engraçado, porque você se olha no espelho e você fala assim, não, eu, eu seguro o carão, vou assim. Aí você sai na rua, parece que todo mundo tá olhando para você, parece que todo mundo sabe que você não é daquele jeito, que aquele não é o teu estilo. Mas a volta, porque tem final feliz, foi quando eu comecei a me entender um pouco mais, ter mais autoconhecimento, buscar isso. E aí eu comecei a achar beleza nos meus braços, que eram fininhos na minha canela que é fina. Eu não tenho aquele corpão, mas eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Com mais cuidado. Acho que essa aqui é a palavra. Eu aceitei e compreendi o meu estilo. Foi fácil? Não. Porque eu queria ser aquela mulher, eu queria ser aquele mulherão. De arrasar o quarteirão, de chegar, chegando. E eu sei que tem mulheres que são baixinhas como eu e que tem todo esse poder. Mas eu não tenho. Não tinha, e também não buscava ter, eu só queria copiar a roupa porque eu achava que a roupa ia me trazer toda aquela personalidade da mulher. Exuberante, chique, sensual, sexy. Mas na verdade é que eu só pegava uma roupa e colocava numa mulher magra, sem curvas e básica, minimalista. Nunca fui de usar muito, eu, eu acho lindo, lindo, lindo, lindo mesmo. Mulheres que, que usam bastante acessórios, sabe? Fica aquela, aquele look maximalista, fica lindo. Eu não consigo. Se eu começar a colocar anel, eu começo a tirar antes de chegar no lugar. Porque eu não me seguro, porque não sou eu. Não tem nada a ver com o meu estilo. E aí eu parei de errar no look, porque eu consegui compreender meu estilo, compreender e aceitar meu estilo. E parei de ficar também me sentindo mal, querendo voltar para casa, falando eu nunca mais uso essa roupa. Ah, eu preciso comprar roupa nova, porque essa aqui não tá legal, não ficou legal, nada disso. Teve aí uma mudança. Mas não é fácil, não é rápido. Não é assim, você olha para um dia e um faz assim. Agora você eu. Agora eu vou usar o meu estilo. Primeiro você precisa de autoconhecimento. Precisa se conhecer, ver o que você realmente gosta, o que você usa de fato. E aí ir montando. E aí você monta, cria o teu próprio estilo. Se você é uma pessoa que está aí totalmente perdida, começa pelo autoconhecimento. Foi assim que eu usei esse método e funciona. É incrível que hoje eu, eu olho uma roupa do jeito que eu gostava, salto, vestido, aquela coisa toda, eu acho muito lindo, continuo achando lindo, mas não é para mim. Eu não me sinto bem, não faz parte do meu estilo. Então quando você aceita o seu biotipo, aceite o seu cabelo, aceite o seu estilo, você começa a dar passos largos em direção ao seu verdadeiro estilo. Porque muitas vezes, eu vejo muita, eu recebo assim, é, mensagens diretas, DMs de algumas mulheres falando Ah, mas eu não tenho estilo nenhum, qual que é o meu estilo? Poxa vida, eu não posso falar qual que é o teu estilo, porque eu tô vendo ali uma parte da pessoa. Eu não posso chegar e falar, ah, você é isso, você é aquilo tem que ver o contexto, tem que saber tudo, por isso o autoconhecimento. Tem que saber tudo que você gosta, que você não gosta, que também é importante, não pode esquecer disso, para montar e conhecer de verdade o seu, sabe, o seu estilo real. Não uma coisa que você andou se inspirando, nada contra se inspirar, eu acho super legal, até aconselho minhas alunas a fazerem isso. Tem que se inspirar quando você está do zero. Não adianta eu falar para você, olha, vai para frente do guarda-roupa e co coloca looks, né? Prova uns looks. Porque você não vai fazer, você vai continuar usando da mesma forma. Então se inspirar é legal. Mas quando você se inspira em mulheres que não tem nada a ver com você, aí é o problema. Não se sinta nunca mais como uma impostora. Use aquilo do jeito que você gosta, do jeito que você sabe. Procura ter mais informação. De moda, não precisa ser de tendência o que está usando agora o que não usa. Eu não preciso disso. Eu não uso quase nenhuma tendência. Primeiro que eu não gosto de ficar igual a todo mundo. E porque tem muita coisa que não faz o meu estilo. Então eu não uso, eu simplesmente passo. E você pode fazer a mesma coisa. Pode olhar, nossa, essa, essa estampa que é tendência é a minha cara. Compre. Essa estampa não tem nada a ver comigo, credo, mas todo mundo está usando. Deixa todo mundo usar. Bem frase de mãe, né? Você não é todo mundo. E é isso. Eu gostaria muito que vocês agora compartilhassem esse vídeo com alguém, com uma mulher que precisa ouvir isso. Sabe aquela pessoa que está sempre com aquela roupa, sempre se sentindo mal? E você vê que a pessoa está se sentindo mal, de salto, ou com uma saia mais justa? Manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante. Seja uma mulher que empodera outras mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima. Até lá!